Ai, ai. E aí, senhor? <risos> e Olá, tudo tá bem? Tô bom, e você? Eu também. É... Que bom. Hein? <risos> que bom para você. E os que me ouvem, certo? também bem também? Quem vai me ouvir aí? Nos autos. Nos autos do áudio. <risos> nos Depois altos. Eu... Eu <risos> Depois deles ser serem adaptados energeticamente para quem vai ouvir. Porque agora no ao vivo é uma coisa, né? Depois a energia é trabalhada, tu sabe, né? Sabia disso? Não, não sabia. Você nunca percebeu que quando você ouve ao vivo ou participa de uma aula depois você vai ouvir de novo e tá diferente? Ah, sim, isso, sim. Nossa, as aulas ao vivo e escutar depois, é né? São experiências tá... bem diferentes E no ao vivo também Digo, depois, mas... você ouvir, depois você ouvir esse Depois se ouvir esse, você vai ver É, mas agora não tá sendo mais ao vivo, né? Tá sendo, fica registrado E depois o menino sobe, certo? É, mas Tá ao vivo para você Ah, sim, obrigada <risos> Pra nós Tá ao vivo aqui agora uhum. Pois é o uh, que a gente vai falar? Okay. A vida, ela, ela é repleta de coisas. E essas coisas são meio ocultas para vocês. Existem partículas carregadas que andam quase que na velocidade da luz o tempo todo. Se você contar um esse um já vai trazer pelo menos quatro partículas que passaram aí na sua mão em cada segundo. Isso no universo gigantesco. A, a estrutura dessas paradas, dessas coisas, elas são uh, algo difícil de ser mensurável para a escala de percepção humana. Mas vamos lá. Lá pelo ano de 600 e pouco depois de Cristo, houve uma grande explosão cósmica. Uma supernova hipermassiva que gerou um banho de raios cósmicos de fora, evidentemente de fora do Sistema Solar, aqui perto desse quadrante composto por uma, certas bolhas, que foram geradas por inúmeras supernovas, e... este planetinha e esse sistema solar pequenininho fazem parte desse sistema de bolhas, tá? O que são bolhas? São áreas imensas que sofreram alta influência por cargas de expansão de energia que alteraram o tempo e espaço. Então se você olhar de fora, né, é, o sistema dentro da galáxia onde nós estamos, é meio que umas bolhas assim, tem uma, um formato diferente do universo é, geral, tá ok? tá comigo? Tô, tô acompanhando. Então imagina que você tem aí uma um seu um, um, um ambiente diferente e esse ambiente formado por pelas estrelas mais próximas e pelo aglomerado mais próximo de estrelas gerou um ambiente bem específico, bem interessante. E essa explosão que aconteceu, essa, uma dessas supernovas que gerou esse ambiente, banhou a Terra com partículas carregadas que alteraram o DNA do planeta. Do planeta, tá? E os seres humanos como espécie mais evoluída do planeta teve uma alteração genética contundente principalmente na condição de ser indivíduo, aonde a coletividade teve e é bem mais abrangente e foi trabalhado esse senso de pertencimento com muita ênfase. É como se essas partículas carregadas de energia, de informação em movimento trouxessem um, um novo, uma nova perspectiva coletivista e todos os avanços a partir de então tiveram essa perspectiva as chances dessas partículas uh, uh, atingirem uma chuva de partículas tão intensa atingirem o um planeta é muito pequena atualmente mas o ser humano e o planeta está chegando no estágio onde uma nova mudança vem e vai acontecer tá ok? Ah, tá aí, caiu? Não, não, tô aqui. Só coloquei meu microfone no mudo para não dar interferência. Relaxa, foda-se a interferência. Aí? Ah, é. Tanto faz, é uma conversa franca. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque a individualidade das do ser humano já partiu para um senso de imersão devido ao que você chama de internet. O que isso tem a ver com a bolha? Essa bolha gerada por uma condição de tempo e espaço também está é, submetida à expansão do universo, que quanto mais longe, mais rápido, quanto mais perto, mais demorado. E ela está se dissipando. E essa alteração de percepção vai desfocar Aliás, vai focar, né? vai tirar do. do vai, vai pôr em foco a conexão desse, dessa área comum de estrelas e sistemas solares e civilizações à civilização galáctica. Então, se vocês disserem, ah, nós somos seres desconectados, que não temos acesso às civilizações e à informação e tal, essa é a resposta. Por que que há essa, essa alteração no que diz respeito à frequência, à radiação de fundo, os fótons criados desde a criação do universo, que são que vibram ah, numa velocidade bem pra, próxima ao zero absoluto, e etc, etc, etc. O que isso tem a ver com os raios cósmicos? Uma vez que você tem raios cósmicos carregados, ou hiper-raios cósmicos que funcionam quase na velocidade da luz, esses raios cósmicos quase na velocidade da luz, foda-se a bolha, mas eles são muito raros. Já os raios cósmicos mais comuns, eles sofrem influência gravitacional, e condicional dependendo da variação ou expansão do tempo e do espaço. Do espaço, né? O tempo é uma consequência igual à gravidade. A consequência da gravidade é a condição do ambiente, e quem condiciona o ambiente são os fatores, e o ser humano é um dos fatores condicionantes. Mas isso é matéria para outra aula. Essa chuva de informações vai trazer mais dados, e uma evolução mais eficiente. Essa conexão vai trazer também revelações, revelações sempre positivas, porque as civilizações, mesmo na escala de Korma-Chev e de vocês, civilizações que têm contato com, contato com outras civilizações, é, dominam pelo menos a viagem espacial sobre curtas e médias distâncias e já usam 100% da energia gerada por suas estrelas mães, sabia disso? Não, nem sou daqui já sei. E o escala é de vocês, e a terceira já são é, seres que civilizações que não dependem de energia e já dominam a energia nuclear. Que é convenção de luz em matéria, e matéria em luz, sabia disso também? Também não, Tranca? Não é o Tranca, mas tá certo. Não me sinto ofendido. Oh. Não. Tá tudo bem. A voz é a mesma, não dá para cobrar muita coisa. <risos> Aí, é. Eu sou mais realista que o Tranca Rua. A Tranca Rua gosta de uma certa fantasia. Aí é, eu é. sou pós-demônio. A gente não tem função ainda, eu tô de férias. Ah, entendi. Aí, é, <risos> porque o nome do nome, nome é a função, né? Então eu só tô de férias. Entendi. E, então, a, a, você, hoje, faz parte de uma civilização que tá adentrando ao universo todo novo, repleto dessas outras civilizações que já estão aí há muito, mas muito mais tempo que... Os seres humanos são também humanos e sobre outras escalas. O que muda? O que muda de fato? Nada. Por que nada muda? Porque a regência da vida é a lógica. E diante da lógica não há um ápice. E esses seres que já tiveram a sua condição tecnológica já bem desenvolvida e abrangente trazem consigo a, a benevolência, não de serem bonzinhos, tá? Uhum. Mas a benevolência do bem-estar. A lógica da... da... Eita, porra, tá bichado. A lógica da... do que é bom. E já entendem que sozinhos não fazem nada. E, e não estão nem aí para vocês. Isso é ótimo. tá? <risos> ah, é igual eu, não estou nem aí para você. Uhum. Isso é excelente, porque isso me dá espaço para eu estabelecer e exercitar minhas virtudes. Aham, uhum, sim. Eu posso ser eu mesmo, porque você não importa. Não Aham. há uma importância, importância. Não há porções impostas sobre Aham. nossa relação. Eu estou aí para mim com você. Porque eu tenho minha responsabilidade na minha conduta. E não uma responsabilidade baseada no contraste ou na condição... É, de consequência é uma responsabilidade na condição de postura do histórico da vida então eu trago essa boa nova no sentido de trazer leveza para que vocês se importem menos Só dá pra amar de verdade se você se importar do zero. Interessante o paradoxo, né? É, porque acho que o que estaria nos campos é o contrário. Se dá pra amar se você se importa muito. Não, se você se importar muito, você vai filtrar o amor. Uhum. Se você se importar muito, você filtra Deus. É por isso que essas civilizações estão nem aí para vocês. Uhum. E as, essas supernovas, essas, esses termos de ciclo da vida das estrelas trouxeram a consciência das estrelas para vocês. Então, para com essa merda de, de ideia de manipulação de DNA, de, de ET, porque uhum. se ET sai lá da casa do caralho para chegar até aqui, significa que ele tem a tecnologia da porra. Aham. Uhum. E não precisa manipular o seu DNA, porque já entende que a estrutura da vida é apenas um receptáculo para a consciência. E a condição da consciência é literalmente é, única. E o corpo é literalmente uma máquina. O corpo é baseado em engenharia genética. Só que é uma engenharia genética das consciências solares, onde não precisa. Eu só do fato de eu deixar de existir e me emanar para o universo, eu já banho os planetas que têm condições de manifestar a vida dessa maneira. E eu influencio por meio uh, de mutações na estrutura do DNA de maneira construtiva e isso manifesta mais complexidade e mais beleza então o projeto Planeta Terra independente da falta foi banhado por essas estrelas supermassivas do, desse, do, do quadrante próximo e esse projeto foi cunhado através da expansão do tempo e do espaço, gerando essas bolhas que tiraram vocês do fluxo da galáxia. E não porque vocês são protegidos ou isolados. Vocês como planeta, tá? Aham, uhum, sim. Mas porque vocês são únicos. No sentido de que a vida aqui é plural, no sentido da, do, disso ser o paraíso. Então, se vocês estão no paraíso, trabalhem na mente e na alma, e na filosofia e da vida, e aproveitem o paraíso. Agora, a história desse planeta ser escolhido para receber a falta, ok, mas já passou. Uhum. O contrato já acabou. Agora estamos no, no novo, entendeu? Entendi. Ah, mas eu tenho problemas físicos. Ah, eu não tenho uma perna, não tenho um dedinho. Ah, eu não sou rico. Ok, não estou falando para você ser... A porra do Jesus Cristo. Eu tô falando para você viver da sua forma, da melhor maneira possível. Pra você. Como se nada mais importasse além de você. Gostou? Gostei. Eu, durante... Você foi contando aí, eu fiquei assim, tá, mas que diferença faz, que diferença faz, que diferença faz. <risos> tipo você acusou, me, me deu um pouco a sensação de, olha isso aconteceu e aconteceu, tipo, passou, não tenho o que ser. Ah, mas você tem que saber da onde veio, porque veio para se estabelecer, para onde vai. É, é, aí agora no final dessa dessa questão de é, o contrato de falta acabou e aí e aqui é o paraíso e viver da melhor forma para mim e nada mais importa é é é, é forte assim é, bem... é mas tem a base que foi a, a, o sol passado uhum. esse era o sonho dessas estrelas que hoje são outras coisas legal essas estrelas que deram a vida delas e focaram nessa estrutura de, de dados como seu último suspiro. Não é pouca coisa. Não ah, mesmo. mas elas se, elas se sacrificaram? Não. Não é sacrifício. Uhum. Já estavam no final de suas vidas. Uhum. Mas há um movimento para tal. É, porque elas podiam simplesmente, é, não ceder, vou colocar, não ceder os dados, né? não, não direcionar mas, os dados. Mas, sim, mas eles, elas podiam emanar os dados da vida delas de uma maneira que não tivesse um código compatível com esse planeta. Uhum. Então elas focaram no código compatível com é, esse planeta... Com os outros planetas do sistema solar, com outros planetas de outros sistemas solares dentro deste quadrante. Então, esse pedaço do universo é lindo. Uhum. E é lindo por causa disso. Então, ah, então eu vou ter que honrar esse movimento dos antepassados das estrelas. Não, foda-se. É só uma questão. Olha, elas fizeram o melhor para elas tomaram essa decisão. Honre elas fazendo o melhor para você. E o melhor para você não é egoísmo, não é, é acúmulo, não é doença, não é vício. O melhor para você é literalmente o melhor para todo mundo. Porque se você for, você tem sua carreira, não tem, mocinha? Sim. Se você ser muito foda no que você faz, você não vai ser uma pessoa foda. Isso aí não é pra você. Só que tudo que você quiser vai ser foda, então vai ajudar o mundo. É simples assim. Interessante. Só que tem decisões difíceis, porque pra ser foda você precisa se desvencilhar das coisas erradas. Erradas. É. Se todo mundo se desvencilhar das coisas erradas e tomar as decisões difíceis, maduras, e dar responsabilidade para quem é de tal responsabilidade, a coisa anda. Uhum. Eu não tô dizendo que a coisa não anda, foda-se. Literalmente, eu estou nem aí. Mas é, é tipo, ó, é, se não tá bom para você, para ficar bom é assim. Pra ficar bom, tu vai ter que ser egoísta. Pra ficar bom, tu vai ter que ser correto. Pra ficar bom, tu vai ter que se virar. Uhum. Vai ter que fazer a sua parte. Você quer tomar café? Faz café. Uhum. Ah, não tem café? Vai trabalhar pra ter café. Ah, não faço o que eu gosto? Faz o que não gosto até fazer o que gosta. E vai tomar no seu cu. Não, é, é, é mentira não, de jeitinho. não, mentira, minha mãe faz, beleza curte ela e ela faz porque logo ela vai acordar porque o, os ventos estão mudando uhum. e para esses sistemas mais complexos fora dessas bolhas, da bolha que vocês vivem vocês são seres complexos vocês são mini universos, cheios de células inteligentes E isso é bastante coisa. Uhum. E a independência já é presumida. Então, se tudo quer passar vergonha. <risos> nos coleguinha, sabe quando você chega no ensino médio e ainda uhum. caga na calça? Você fala, pô, preciso me limpar, né? Preciso ser mais limpinho, né? Uhum. Ou tem chulé, porque não limpa o pé. Aham. Uhum. Então. Uma coisa nada a ver, mas tudo a ver <risos> Pois é Nossa a... Hã? É legal é, é porque é real, não é medo Ninguém que vai ficar te julgando Mas o mas... fato de eu não te julgar Não significa que eu quero sentir seu show é então... Não. <risos> Até porque, né, eu fico pensando, o melhor para mim não é estar sentindo o cheiro do chulé do coleguinha, né? Então, Exatamente. assim, também dá autonomia também. Exatamente. Ah, mas as civilizações não tinham acesso aqui agora por causa dessa alteração de tempo e espaço? Tinham. Tinham. Houveram visitas mas para quê? aqui uhum. é, Para quê? Eu, eu, eu, eu, eu, estudamos a barredura, beleza? Tá, no, tá nos dados, é igual o um artigo do Wikipedia, sabe? Sim, tá ali, tá para é, consulta. Não importa, não importa. É, é mais um planeta com a vida. Vamos ver se vai vingar. Só que a vida aqui é bem persistente. A autoequiliação tende a rondar. Os seres e eu não se manifestam. Isso é bem bacana de se ver. E por que não? não sei, a esperança, humanos têm muita esperança. Humanos têm boa fé, têm harmonia, só tiveram a infelicidade de não ter o um manual de instrução para poder manifestar isso com mais coerência. Os que fizeram mal queriam fazer o bem. Os ocidentais dizem que Alexandre foi o grande, mas e para aqueles que foram conquistados, ele foi um carrasco? É, sim. Porque foi um sucesso, o Império Romano é admirado até hoje, mas ele foi um filho da puta que acabou com muito... O é horrível e é um filho da puta, mas é porque ele não teve sucesso. E se ele tivesse sucesso e você tivesse que falar, cumprimentá-lo toda terça-feira? <risos> mas, normalmente, quem conta a história é quem ganha. Não é? <risos> É. Pois é, então sempre que temos os pormenores. Mas na subjetividade, da subjetividade, os seres, eles que tentavam fazer o melhor na cabeça deles, por mais doentia é que seja. Tinha uma lógica né, nesse sentido, né? Tinha alguma Sim. lógica. É, por mais que uma lógica empossada e desapropriada, tinha uma lógica. Uhum. Bom, é isso aí. Gostou? Ou Gostei. Quer, um... quer mais? Quer mais a dúvida sobre o que eu disse? Não, mas se você quiser dar, falar mais, tudo bem. Não, eu acho que o meu papel já foi feito. <risos> Gratidão, ficou muito legal. Um excelente dia para nós.